Para. Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso, vai, para Para com isso Para com isso Shh, shh, shh. Parquise.